A malária é endémica em todo o país e toda a população está em risco. Desta forma, procuramos esclarecimentos, junto ao doutor Baltazar Candrinho, para perceber as razões que levaram ao surgimento do sistema de vigilância da malária. Para elaborarmos um novo plano estratégico, este que agora está vigente, nós tivemos que fazer uma avaliação do final do, da implementação do plano estratégico. E dentro da avaliação que nós fizemos, uma das constatações foi que realizamos muitas atividades com algum impacto, mas que os nossos dados não conseguiam refletir aquele impacto das atividades que fazemos. Surgiu a oportunidade de nós termos um financiamento como doador, Fundação Bill Melinda Gates. E através de foi identificado a Malária Consortium como o implementador no país, o colaborador com o Programa Nacional de Controle da Malária, concordamos e desenvolvemos este, este plano de atividades. Depois de uma avaliação profunda e minuciosa com a Malária Consortium por todas as províncias do país, os resultados comprovaram que havia necessidade de um sistema integrado de armazenamento de informação sobre a malária, AIMIS. Vai ser um repositório onde vamos integrar toda a informação e com base nesse repositório nós podemos fazer a, toda a visualização e também tomar as próprias evidências. Em paralelo, o Diretor do Programa Nacional de Controlo da Malária no Ministério da Saúde falou sobre os resultados esperados com o atual sistema de vigilância no país. Com a introdução do AIMI, nós vamos ter a possibilidade de o nosso ponto focal distrital da malária poder visualizar a informação da malária e com base nisso poder tomar decisões onde é que realmente existem problemas e poder priorizar e categorizar. Dados de qualidade para a tomada de decisão.